E aí, Carol, o que tá tocando ali? Sandy, Sandy. Ó, ela é a Sandy, Todo mundo fala que ela tá. Né, a na, na, na, na. Canta aí, Sandy, pra nós. Hey! Tem que me aceitar. Ficamos <risos> em Niagara Falls. E cara, faz muitos anos que eu não venho aqui, a primeira vez que eu vim aqui foi quando a gente chegou no Canadá Quando eu cheguei no Canadá a primeira vez, lá em 2018, a gente veio com um passeio de escola ainda Então não deu pra ver muita coisa aqui, mas cara, esse é um dos lugares mais divertidos que eu conheço aqui no Canadá Eu adoro Falls. é muito legal nesse rolê com os locais, né? Porque o, o Fê e a Carol são, de Toronto, já vieram aqui para Niagara 300 milhões de vezes, vem para cá uma vez por dia. Então eles conhecem cada parede desse lugar. Então a gente tá indo aqui agora com, com os locais, entendeu? Estamos entrando aqui num local aqui que os locais falaram que o local é muito bom, dos locais. Meu conteúdo é sempre super explicativo, né? E sempre muito rico de informações relevantes. Ah, de rock café, ok. Ai, Cassino, eu gosto cassino a gente gosta, hein? Não, não, não, não, não, não. Wait, wait, wait, wait. Wait, wait, wait, wait, Sempre, sempre muito legal. Achei um velho, né? Eu. eu conheço, né? Dando aquele rolezão aqui por Niagara hoje. Quatro anos? Quatro anos que eu não venho aqui em Niagara. Mudou nada. A cidade continua linda. E é um passeio que eu super recomendo vocês fazerem quando vocês vierem pra Toronto. Uma hora e meia de viagem aí até Niagara Falls. Pá, é uma coisa que a galera deve fazer bastante quem mora em Toronto, né, não? E ali do outro lado, ali já é Estados Unidos, ali é Buffalo. Então aqui fica bem na divisa também, ó, dos Estados Unidos com o Canadá. Tem uma lojinha aqui, um duty Free, que você só consegue comprar se tiver estiver indo lá. A gente vai lá? Não sei. Não sei se vai em Minervata. Tá? A gente vai ver o outro lado? Tem American É. Calçada da Fama, tipo. Calçada da Fama, é isso aí, Frank ó. Frank Aguiar. Frank Aguiar. Vai apresentando pra nós aí, Fê. Onde é que a gente tá indo agora? Era a casa do Frankie Aguiar, né? Ele morou por 17 anos. The King of the Keyboard. The King of the Keyboards. <risos> é assim que ele era conhecido aqui em Niagara, né? Meu Deus do céu. Meu, uma loja da Coca. Ai, que maravilhoso. Por favor, senhores, se é pro Ai, Não. Nossa. Não. Não. Ai, eu que tomar maneiro eu quero doce. Mas eu amo Coca-Cola. Também. Não, hum, eu gosto muitíssimo. Olha aqui. Mano. Tanto de coisinha pra gastar dinheiro, gente. Isso deve ser muito bom. Isso deve ser muito gostoso. Peguei uma com uma, uma coquinha de cereja aqui, ó. Será que é boa? Uma meia da Sprite? É, da Fanta, ó. Isso é maneiro. Que é igual a gente com é a gente... Uma é. tá ligado? Dá pra ser. Olha. Quanto é um desse? 50 dólares. É. 50, dólares. É. 50 dólares. Aqui, ó, os negocinhos de sal, ó. De sal e pimenta da coca? 30 dólares. Hum. Só que eu vou pegar turista mesmo, né? Hello! I like money! Aqui é a loja da Hershey, amor. Sim. Meu, o que, que tem aqui? Pipoquinhas da Hershey's Vou ser feliz agora Mais ah, feliz Ah, pronto A oh, souvenir cup with milkshake 19 bucks Nossa, que legal Olha esse daqui, ó oh, Cotton candy bar. O que é isso? Uma loja de Hershey's Meio. Não, não, não, não, não, não Estou dentro, estou dentro Não, não, não, não, não O que acontecendo aí? É que eu Ah, pronto! Pessoas que atravessam certo na faixa nunca vão entender. Viagra, filho Viagra, filha, onde o pica-pau desceu de, de barril. Não é aqui? É. Cadê a capa amarela? O basauro vai estar tá aí também? O basauro vai estar tá aí junto com o Pikachu, entendeu? Olha isso, gente, que lugar. Muito lindas as cataratas, viu? Minha avó tinha umas em casa, aí tratou das cataratas. Ai, que coisa. <risos> Use the A gente veio almoçar aqui nesse Rainforest Café, que é um restaurante temático da Floresta Tropical. E atrás de mim tem um aquário, e esse aquário tem um tubarão, tem uma moreia. Olha o tuba! Olha o tutu! E aí, tutu? Tubarão! Tia. Tubarão! Você tá almoçando e fica o som dos bichos, parece uma floresta mesmo. Aí bate trovão, chuva. É um restaurante sem temático. A comida não é aquelas coisas, mas eu achei muito boa. Ele parece aqueles appetizers que tem no, no Outback, ó. Uns franguinhos, uns dips. Eu achei ele um pouco caro, ó. 42 dólares pra esse appetizer, mas dividindo em quatro também tá, tá tranquilo. A gente pediu esse Awesome Appetizer Adventure e o Beef Lava Nachos. Que é este daqui, olha que bonito. Vamos ver se vai vir desse jeito. Tá aqui na foto, né, menina? Coisa louca. Delícia, Dinatos. Eu sou o pior youtuber, mano. Eu não gravei quando chegou. Tava com fome, a fome tava maior. Então é isso, ó. Dica pra vocês aí que vocês vierem na Yaga, vem aqui no Rainforest Café, vocês vão. Vão curtir. Vão curtir. fazendo o quê? Quero ir embora. Pra casa. Vamos pra casa. Bora. O que acontece com o cérebro do TDAH, né, vem? Agora que da manhã, o que quer ir pra casa. Vamos Vambora. Por que a gente tá acordado essa hora? A gente quer ir pra casa. Como funciona a mente de duas pessoas com TDAH? A gente acordou cinco horas da manhã na loucura. Um olha pra cara do outro e fala, vambora, vamos A gente tinha que ir pra outro lugar ainda hoje Mas a gente não quer, a gente quer ir embora E aí quando a gente quer ir embora é assim que funciona A gente quer ir embora e a gente vai embora. Difícil, né? A gente tinha coisa pra fazer A gente não quer, a gente quer ir pra casa Porque a gente quer a nossa cama, a gente quer O cachorro, a gente quer Entendeu? A gente quer a nossa casinha E aí, então dá, né, mano? de bora quando é assim, né? A que chega a nossa hora, já era Deu horinha do TDAH, velho E bate igual pros dois, né? Sim. Que estranho, né, velho? É estranho, é estranho.